Salve, salve galera! Hoje nós vamos falar sobre a Branca de Neve e os Sete Anões. Nós vamos ver a história da Disney, vamos ficar por dentro de algumas curiosidades e vamos ver a história original, beleza? Então vamos... Bom, vamos falar primeiro sobre algumas curiosidades. A primeira coisa que deve ser dita é que provavelmente a história de Branca de Neves nasceu de uma princesa do século XVI, que se chamava Margarete. Alemã, ela era uma moça muito famosa pela sua beleza na região onde morava e possuía uma madrasta, Catarina. O futuro rei da Espanha decidiu se casar com Margarete e um pouco antes da cerimônia ela acabou morrendo envenenada. Sim, galera, não vamos culpar sua madrasta por isso, vamos tirando os cavalinhos da chuva, porque não tem provas de que foi a madrasta dela que matou ela. Essa história é real e Margareth realmente morreu envenenada. Então essa história da Branca de Neve teve seu contexto baseado a partir dessa história que aconteceu na Espanha. A história original da Branca de Neve foi criada pelos irmãos Grimm Bom, agora que nós vimos uma curiosidade bastante relevante, Sobre o que aconteceu com a Branca de Neve, de como a sua história surgiu, nós vamos rever o resumo da história da Disney. Logo em seguida eu deixo a primeira história, que foi feita pelos irmãos Grimm. Bom galera, como todo mundo já sabe, no início da história, bem resumido, a rainha tem lá o seu espelho e ela se acha a pessoa mais bonita do seu reino. Então ela vira e volta e pergunta ao seu espelho quem é a garota mais bonita. Eis então que uma certa vez a rainha pergunta ao seu espelho quem é a mulher mais bonita do reino. Que ordenais minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela... E o espelho responde que é a Branca de Neve Enciumada, ela manda matar a Branca de Neve Mas o caçador encarregado da tarefa não tem coragem de assassiná la E então ele deixa ela fugir para a floresta Sendo que na mente dele, dentro da floresta vasta Os animais selvagens iriam acabar matando a Branca de Neve Todos nós sabemos que a rainha pede para o caçador levar uma prova De que ele matou a Branca de Neve E ele pega o coração de um javali e leva até a rainha A Branca de Neve desesperada fugindo pela floresta a floresta acaba encontrando uma pequena casa, a casa dos sete anões, e passa a morar com ele. Mas a rainha descobre que sua rival ainda está viva. E então ela se desfaça de vendedora e vai até a casa dos sete anões com a proposta de fazer suas vendas por lá. A Branca de Neve, nada desconfiado, porque tinha seu coração puro, aceita a proposta da vendedora e acaba comprando uma maçã. Sendo que essa maçã está enfeitiçada. <risos> Quando Branca de Neve dá sua primeira mordida, ela cai em um feitiço e entra em coma, um coma de sono, e acaba ficando enfeitiçada por bastante tempo, até ser acordada pelo seu príncipe encantado, com um beijo. E os anões se vingam da rainha. Agora vou falar um resumo da história original dos irmãos Grimm. Bom, na versão original é praticamente tudo isso que eu acabei de dizer na versão da Disney tendo algumas mudanças peculiares. A rainha não apenas manda o caçador matar a Branca de Neve, ela pede para que o caçador leve órgãos vitais, sendo esses coração, fígado e pulmão. Sendo que nós sabemos que o caçador não tem coragem de matar ela e deixar ela escapar, ele pega os órgãos de um animal de caça e leva até a rainha. Quando ele entrega esses órgãos à rainha, ela no mesmo instante manda o cozinheiro do castelo salgar e fritar esses órgãos e ela se alimenta desses órgãos, certa de que estava comendo os órgãos de Branca de Neve. Bom, na história da Disney, a Branca de Neve come a maçã e fica enfeitiçada, sendo que na história original, o feitiço que está na maçã não é para fazer Branca de Neve do Mercê, e sim se engasgar com a maçã. Quando os anões descobrem que a Branca de Neve tinha sido enfeitiçada, eles rapidamente colocam ela em uma cama porque ela estava imóvel no chão e ficam esperando vários dias. Sendo que para eles, Branca de Neve já não tinha mais jeito. Então eles resolvem pôr ela em um caixão. Eis então que um príncipe passa pela região. Quando os anões estão carregando o caixão de Branca de Neve. E aquele príncipe fica deslumbrado com tamanha beleza. Então ele tenta beijar Branca de Neve. Mas não resume em nada. Ele desesperado tenta várias e várias vezes. Até que ela dá um suspiro. E sai um pedaço da maçã podre que estava entalado na sua garganta. Que estava fazendo ela ficar enfeitiçada. E então o príncipe casa-se com a Branca de Neve e convida a rainha para a cerimônia. Assim que a rainha chega na cerimônia, eles dão um par de sapatos incandescentes à rainha, fazendo com que ela dance até a morte. Bom galera, a história original não é tão diferente da história da Disney. Mas sim, é bom saber que tem diferenças peculiares. E em quase tudo que a Disney põe a mão, ela faz alterações. Esse vídeo foi sugerido por vários inscritos. Então é por isso que eu acabei trazendo esse vídeo. Apesar que ele não tem um lado tão obscuro. Mas como vocês pediram... Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ajude a compartilhar. Inscreva-se e...